está é, resolvida essa questão da obra, são 516,7 milhões de reais para esse último trecho para colocar água no Ceará. Nós temos hoje no Ceará é, um, ainda um sofrimento muito grande nessa questão de abastecimento de carros-pipas e de muita dificuldade, mesmo saindo de um período chuvoso. O maior reservatório do estado do Ceará é o açude do Castanhão, que é, quando sangra tem cerca de 6,7 bilhões de metros cúbicos, abastece Fortaleza e toda a região metropolitana. O açúcar do Castanhão hoje tem, depois do de um período período chuvoso, tem menos de 400 milhões de metros cúbicos, é, ou seja, menos de seis, cerca de 6% da sua capacidade para abastecer Fortaleza e a região metropolitana. Se não fora essa liberação pela ministra Carmen Lúcia, a quem queremos agradecer, é, porque estivemos na semana passada numa reunião com ela. Eu convidei os governadores, convidei o ministro da Integração, Helder Barbalho. Essa obra foi liberada no dia de hoje e na segunda-feira, já foi hoje, dada a ordem de serviço aqui, na presença do Senado, com a presença do ministro Helder Barbalho e do presidente da República em exercício, Rodrigo Maia.